essa aqui é a peça que a gente vai fazer um espantalho que de tão fofo não espanta ninguém, né? <risos> a gente vai fazer ela em partes diferentes, a gente vai fazer o saquinho, vai fazer o chapéu e vai fazer o cordãozinho ele é de amarrar aqui embaixo ó, então a gente vai fazer esse cordãozinho também, vou puxar aqui pra vocês verem ele é um saquinho que ele não é reto vou abrir com cuidado aqui porque vai cair mal né? vou tirar pra vocês verem, ó cabe bastante é hora que a artesã faz a festa depois, ó <risos> ó gente, ele é assim, ó ele dá uma diminuída aqui pra ficar mais fácil pra fazer o fechamento, né, também pra não ficar um buraco muito grande aqui pra conseguir fechar e segurar bem o, o, os doces tem uma carreira diferentinha aqui pra gente fazer a passagem do cordão que é o que a gente vai ver antes e tem toda a receita do chapéu e a colocação no final, tá? Então a gente vai começar pelo saquinho. Vamos lá? Bom, vou começar pelo saquinho então. Ele é na cor off-white do fio Amigurumi. Vou deixar o código aí pra vocês. Vou fazer um, um anel mágico. Ó, segurei aqui. Tenho meu elinho. E vou fazer... Seis pontos baixos dentro do ano. Seis e puxo. Eu vou ir colocando na tela pra vocês, tá? Quais são os números das. Quais são os pontos da carreira, beleza? Então, assim, quem quiser colocar o um marcador de ponto agora coloca. Quem quiser colocar na próxima, eu normalmente coloco depois dos. Os aumentos, tá? Então, carreira 1, um, 6 pontos baixos no anel. Vamos pra carreira 2, 6 aumentos, pra ficar um total de 12 pontos. Ó, 12 pontos. Fechei a carreira 2, coloquei o um marcadorzinho e vou fechar aqui o, o anel mágico, tá? E a gente vai seguir trabalhando de maneira circular. Essa é a parte de cima do saquinho. A gente tá começando pelo topo da cabeça. E uma diferença aqui até, aproveitando que eu peguei, esse aqui eu fiz com ponto V e esse aqui eu vou fazer com ponto X, porque daí eu tenho os dois pra gente ver a diferença de tamanho, pra, né? Tem, tem seguidores que usam ponto V e tem quem usa ponto X. A gente já tem uma ideia do tamanho que ele fica para os dois modelos, tá bom? Então, vamos seguir carreira três. Um ponto e um aumento até o final da carreira. Então, vamos lá. Um ponto e um aumento, né? Que são dois pontos no mesmo ponto da base. Tiro o marcador. Eu, pelo menos, tenho o hábito de usar o marcador sempre... No último ponto da carreira, eu sei que tem gente que coloca no, no primeiro, ó, termina com o um aumento. Eu gosto de colocar o marcador no último, para quando eu for retomar o trabalho, eu sei que eu terminei aqui, sabe? Para não esquecer de nenhum ponto diferente da próxima carreira, entendeu? Então, eu deixo ele como sendo o último. Agora, a gente vai pra carreira quatro. A carreira quatro a gente vai fazer dois pontos e um aumento por toda a volta. Vocês podem ir fazendo dois pontos e um aumento, e na próxima carreira, três pontos e um aumento sem uh, distribuir os aumentos aqui, ou vocês podem distribuir os aumentos. Eu distribuo os aumentos, tá? Então, eu vou começar com um ponto aí que não pegou tudo. Aí, um ponto um aumento e aí agora eu vou fazer dois pontos um aumento dois pontos um aumento até o final e vai terminar com um ponto nas carreiras pares eu divido sabe para desencontrar o, os aumentos no meu canal tem um vídeo em que eu falo e mostro a diferença sobre desencontrar ou não os aumentos para fazer um, uma peça circular tá então vamos lá tá tudo escritinho aí na tela a receita então um ponto, um aumento, e agora a gente vai repetir dois pontos e um aumento. Ó, dois pontos e um aumento. Ó, aí aqui termina com um aumento e um ponto. Certo? Agora, carreira 5, 3 pontos baixos e um aumento, vezes 6. Então, vamos lá. 1, 2, 3, e um aumento. Mais um, pronto. Repetir por 6 vezes. Agora, na carreira 6, a gente vai começar. Com um, dois pontos, um aumento, e aí, agora a gente vai fazer quatro pontos baixos, quatro pontos baixos e um aumento vezes cinco, e repetir os dois pontos baixos lá no final. Agora eu vou fazer cinco pontos baixos e um aumento vezes seis, na carreira sete. Agora na carreira 8 eu vou fazer 3 pontos baixos e um aumento e depois 6 pontos baixos e um aumento vezes 5, terminando com 3 pontos baixos. Na carreira de número 9, a gente vai fazer 7 pontos baixos e um aumento vezes 6. Fechamos a carreira 9. A carreira 10 é Quatro pontos baixos, um aumento. Oito pontos baixos e um aumento, vezes cinco. E terminamos com quatro pontos baixos. E aqui, a gente finaliza a carreira 10, E agora, a gente vai fazer só pontos baixos, sem aumentos, tá? Então... Da carreira 11 até a carreira 28, só pontos baixos, sem aumentos, o que dá um total de 60 pontos baixos por carreira, tá? Então, da carreira 11 até a carreira 28. Vou fazer aqui e volto lá quando a carreira 28 estiver pronta. Ó, gente, terminei até a carreira 28, ficou essa aqui. Daqui em diante teriam carreiras de diminuição, tá? Pra ele ficar menor aqui. Nesse aqui piloto que eu fiz, eu fiz todo ele pra ver como ficaria. E depois fui colocar os olhinhos e fazer os bordados. E eu achei mais difícil porque fica pequeno aqui a passada da mão, tá? Uh, então, vocês parem aqui na 28 e a gente vai colocar agora... Os olhinhos e o nariz e eu também já bordaria, porque eu acho mais fácil bordar já aqui que tá aberto. Por quê? Porque não é um amigurumi que a gente vai ter um enchimento aqui pra colocar a agulha e passar, né? Então ele fica mole. Então eu acho mais fácil fazer bordados, deixar o rosto pronto aqui e depois a gente finaliza de fazendo as diminuições aqui, tá? Então, aqui tá a parte de trás, então aqui vai ser a, a parte da frente. Eu vou começar pelo nariz, que é central, que fica mais fácil para acertar os olhos depois. O nariz é entre a carreira 17 e 18. Então, deixa eu pegar a parte, já vou contar aqui, ó. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Aqui, ó, entre a 17 e a 18. O que vocês podem fazer é uma marquinha com aquela caneta fantasminha, sabe? Que sai depois com um secador de cabelo, pra facilitar, tá? Aqui, como eu fiz o, o ponto X, que é bem mais apertado, eu vou abrir um pouquinho aqui. Pra poder passar, porque é bem grandinho essa essa partezinha do nariz. Então, vamos lá. O nariz está aqui os olhinhos são entre as carreiras 14 e 15 eu usei o olhinho de 12 milímetros esse chatinho aqui tá então a gente tem aqui entre eles mas contando o espaço do olho mais ou menos uma duas três quatro cinco seis sete pontos mas tem ponto aqui embaixo. Deve ser uns nove pontos de diferença entre eles. Mas eu quero que vocês analisem também o tamanho que vai ficar. Tá vendo que ele tá, ele tá ficando um pouquinho, de tamanho um pouquinho diferente. Então, às vezes, não se fixem muito na distância que a receita diz, sabe? Vamos no, no, no, no feeling de vocês, tá? Respeitem, pode ser a carreira, pra vocês saberem a altura. Mas a distância, eu, eu gosto de calcular muito pelo nariz pra ver o que, que fica mais harmônico, tá? Então, vai ser entre a carreira 14 e 15. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Entre a 14 e a 15. Aqui, deixa eu pegar minha canetinha só pra dar uma marcadinha aqui na carreira que é. Então, o que que você tem que cuidar? A centralização com relação ao nariz, tá? Então, vamos lá. Ó, você tem que olhar e ver se para vocês está alinhado, certo? para mim tá alinhado. Vamos colocar... Lembrei que eu tenho um negocinho para colocar aqui, esqueci no nariz. Aí... E aqui tá, certo? Pra fazer o bordadinho, eu tô usando o fio mais fino, o fio Cleia, tá? Pode ser linha de bordado, enfim, o que vocês acharem melhor. Ó, então, pra fazer a boca, eu segui a altura da boca aqui, ó, na, bem na, na partezinha, de, na, na carreira de baixo, a gente fica o nariz, ó, tá? Que eu vou inserir a agulha. E um pouco depois dos olhos Dá mais ou menos uma, duas, três, uns quatro pontos na lateral dos olhos. Então, eu venho aqui, ó, um, dois, três, uns quatro pontos na lateral dos olhos e aqui assim, ó, na carreira aqui, na carreira de baixo do nariz, tá? Mas eu vou botar por dentro, já que eu tenho essa opção de colocar aqui por dentro, porque tá aberto. Vou deixar essa parte aqui pra fora pra, pra arrematar depois. E vou levar o fio até essa mesma linha aqui do outro lado, ó. Aqui. Uma, duas, três, quatro. Vim lá do outro lado. Que daí a gente vai fazer as marcaçõezinhas aqui pra ver como é que vai ficar essa boca. Ver se a distância nos olhos ficou ok. Deixa eu ver. Então, assim, ó. Ele tem... Uma distância para baixo de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, na sétima carreira. Então, eu vou fazer pontinhos, ó. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. A carreira sete é aqui embaixo, tem um pontinho que eu vou fazer, tá? Que é aonde a boquinha vai vir até aqui, Tá? Mas isso, gente, eu tô mostrando um detalhezinho pra vocês fazerem bem igual, mas na realidade, ó, vocês podem fazer na maneira que vocês querem, tá? E eu vou fazer, é um pontinho, um asterisco que eu vou desenhar no meio, um aqui assim, então na metade do caminho, ó. Então, eu vou fazer uma marcaçãozinha aqui e vou fazer uma marcaçãozinha aqui, só pra me guiar, certo? Aí, eu já tenho... O desenho. Vamos marcar nas pontas. E eu já tenho o desenho que eu vou seguir, as marcações que eu vou seguir, tá? Então, como eu tô com a agulha saindo daqui, eu vou vir aqui nessa minha marcação, ó, pra segurar esse fiozinho aqui, tá? Eu vou vir aqui, ó, vou passar o fio pelo outro lado e vou entrar pelo mesmo buraco, que vai ser só pra segurar o fiozinho da boca, tá? Aqui, ok? Lembrem que depois a gente vai poder puxar todo esse fio aqui, ó, tá? Então, por enquanto, ele tá folgado, ok? Daqui, ou vocês sigam segurando cada parte, ou vocês já façam o bordado da, do, do asterisco, tá? Então, eu vou seguir fazendo a parte aqui, que o asterisco eu vou mostrar um só e vocês façam nos outros, tá bom? Então, eu vou vir aqui no, no próximo ponto... Aqui, vou segurar o fio, vou sair pelo mesmo, entrar pelo mesmo buraquinho, vou seguir pro próximo ponto aqui... E aí, agora, eu puxo aqui pra baixo esse aqui e vou ajeitando aqui, ó, por essa outra ponta, tá? Pra ele ter esses pontos marcados aqui. Agora, em cada ponto, eu vou fazer um, um, um asterisco, que é aquele risquinho, né? Então, eu vou fazer, ó, faço um risquinho pra lá e saio no lado, ó, pro risco ficar... Em locais diferentes. Gente, isso aqui não tem regra, tá? Ó. Vou sair aqui no mesmo lugar. E pra dar continuação na boca, eu vou pegar um ponto desse aqui, pra ele ficar costuradinho, tá? Então, aqui, ó, venho pro outro ponto, vou fazer mais um, tá? Eu saio num, num, numa carreirinha acima. Isso aqui é aquela coisa de espantalho, costurado de qualquer jeito, sabe? Feito com, com saco. Então, não tem muita regra, tá, gente? É só, ó, fazer a marcação aqui, ó, faz um X e mais um, um risco na direção que tiver sobrando pra fazer. Tá bom? Ó, aqui tô mostrando mais um. Tá? Vou subir pra, pra mostrar pra vocês como é que faz a marquinha da sobrancelha. Mas vocês continuem fazendo a boca, tá? Ó, continuem fazendo a marcação dessa daqui. E aqui a sobrancelha, eu gosto de sair, ó, pode ser na lateralzinha do olho e depois lá em cima. Ó. Beleza? Então, eu vou finalizar o asterisco nesses três pontos aqui no centro... Aqui e na ponta, fazer a outra sobrancelha e volto. Ó, oh, gente. Aqui. Aí, os fiozinhos que ficam, se tem fio uh, um perto do outro, vocês podem uh, amarrar, né? Dar um nozinho. Ou vocês podem, se, tá, se o fio tá sozinho, pegar um pontinho aqui. Ó, por dentro. E fazer os nozinhos, ó. Pra... Pra deixar... Arrematado o bordado. E depois pode colocar aqui pra dentro na, na trama, pegando alguns pontinhos aleatórios aqui, tá? Olha que o meu escapou. Ó, tá? E aí, o que falta é um blushzinho. que eu vou deixar pra colocar no final, porque como eu vou tá uh, fazendo ainda, tecendo aqui as diminuições, acho que a gente fica raspando, mas da maquiagem falta o blushzinho. Vamos deixar pra depois, vamos continuar as carreiras de diminuição da peça aqui agora, tá bom? Então, a gente vai continuar agora aqui com a parte de diminuições, tá? A carreira 29, vou colocar aí na tela pra vocês, a gente vai começar com quatro pontos... Ó, um, dois, três, quatro pontos. Uma diminuição, né? Que a diminuição a gente pega só nessa alcinha aqui. E aí, agora, a gente vai fazer oito pontos baixos e uma diminuição vezes cinco. E vai terminar com quatro pontos baixos, igual aqui no começo, tá bom? Então, vamos lá. Agora a gente vai para a carreira 30. A carreira 30 são sete pontos baixos e uma diminuição vezes seis, tá? Tranquilo de fazer. Sete pontos baixos e uma diminuição. Repete até o final da carreira. E a gente vai agora para a carreira 31, tá? Que a gente começa com três pontos baixos. A gente faz uma diminuição. E agora, a gente vai fazer seis pontos baixos e uma diminuição, vezes cinco. E terminar com três pontos baixos. Agora, a gente vai fazer aquela carreira diferente, que é onde por onde vai passar o cordão, tá? Então, a carreira 32 é duas correntinhas, ó, duas correntinhas, pula dois pontos de base, um, dois, e no próximo faz um ponto baixo. Então, a gente vai repetir, vai ser um total de 14 vezes isso aqui, ó, que a gente fez. Duas correntinhas... Pula dois pontos de base e faço um ponto baixo. Vamos de novo. Duas correntinhas, pula dois pontos, faz o ponto baixo. Duas correntinhas, pula dois pontos e faz o ponto. Até o final da carreira. Ó, e a gente termina aqui, ó. Uma, duas, pula dois pontos e vai dar certinho aqui... Nesse último, tá? Finalizei aqui a carreira 32. Agora, a carreira, da carreira 33 até a carreira 39, são 42 pontos baixos, só pontos baixos. Então, aqui, eu vou fazer ponto aonde tem correntinha, tá? Então, aqui, ó, é correntinha, são duas correntinhas, né? Então, vamos fazer, ó, um ponto na primeira corrente, um ponto na segunda corrente, e um ponto no pontinho que tá aqui, ó. Tá? Então, vai aqui, ó, ponto nessa correntinha, ponto nessa correntinha, e o ponto no que tá na base, tá? A gente vai fazer isso até o final, e isso vai dar um total... De 42 pontos baixos. Ó, fechei essa carreira aqui com um total de 42 pontos. Essa carreira aqui que vai ficar, ó, formou o vazadinho dos buraquinhos aqui pra passar o cordão, tá? Essa aqui foi a carreira 33, então, agora eu vou até a carreira 39 fazendo só pontos baixos. Tá? Cada carreira vai ficar com esses 42 pontos. Então, até a carreira 39, eu repito esses uh, 42 pontos pra gente finalizar. Terminamos. Corto o fio, puxa, fica na agulha. Aí, eu vou pular um ponto, ó, vou fazer no segundo Aqui. E aí vou passar aqui por dentro, ó, para simular essa outra voltinha aqui. Tá? E aí vou vir aqui. Vou passar aqui por dentro. Tá? E aqui a gente tem essa primeira parte, tá? Agora a gente vai fazer o cordãozinho, aproveitando que é da mesma cor. O cordão eu faço um nó corrediço aqui. E aí eu vou fazer 85 correntinhas. Tá? Aí aqui, a partir da segunda correntinha, eu vou voltar fazendo pontos baixíssimos, tá? 84 pontos baixíssimos, que é o que a gente puxa e já sai aqui, ó. Eu dou uma voltinha na agulha. Esses primeiros aqui, ó, ele é mais chatinho de fazer. Mas, ó, a gente dá uma seguradinha. E agora aqui que a gente já tem esse espaço aqui pra segurar, ó, fica mais fácil que a gente consegue tirar de uma vez só, ó. Coloca a agulha e puxa. Direto, sem laçada, sem nada, tá? E aí, a gente fez 85 correntinhas, vai ficar 84 pontos baixíssimos e a gente faz isso até o final, terminamos aqui, puxar, e aqui eu vou dar um nozinho, certo? E aqui a gente tem o cordãozinho pronto, depois a gente faz a parte da montagem, Agora, vamos pro chapéu. Pro chapéu, eu tô usando a cor 4095 e a mesma agulha 2 e 2 que eu usei no na cabecinha, né? Então, a gente vai começar fazendo um anel mágico. E seis pontos baixos dentro desse anel mágico. Um... 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui foi a carreira 1, um, tá? Agora, até a carreira 10, eu vou repetir só 6 pontos baixos no anel, tá? Sem aumento nenhum. Vai ficar bem estreitinho. Vamos fazer com um pouquinho de paciência que sai. viradinho. Vou puxar um pouquinho aqui o, o miolinho do anel mágico de novo, tá? E vou seguir fazendo. Aqui, eu só conto de seis em seis. Não uso marcador de ponto, porque é pouco ponto, né? Então, eu sigo só, acho que aqui eu já vou cortar esse fio. Já sigo só contando de, de seis em seis. Vou continuar até chegar na carreira 10. Ficou assim, compridinho, tá? Agora, eu vou colocar o um marcador de pontos, porque eu vou começar a aumentar. E aí, eu vou ir passando pra vocês, em vez de uma carreira por vez, a cada duas carreiras, tá? Porque sempre uma carreira se repete. Então, agora, a carreira de número 11 é um ponto baixo e um aumento vezes três. Vai ficar um total de nove pontos baixos. E a carreira 12 vai repetir... Só com nove pontos baixos, entenderam? Eu vou fazer agora uma carreira de aumentos, e aí depois só uma carreira de pontos baixos. Então, eu vou parando o vídeo a cada duas carreiras e vou colocando aqui no cantinho da tela pra vocês o que a gente vai fazer, tá? Então, agora a gente vai fazer a carreira 11 que vai ser, ó, vou fazer essa daqui. Vai ser um ponto baixo e um aumento por três vezes. Então, ela vai ficar um total... De nove pontos baixos. E aí, depois, eu vou repetir essa carreira só com pontos baixos. Vou ficar na repetição de, do, dos mesmos nove pontos que eu fiz. Beleza? Ok. Agora, a gente vai para as próximas. Carreira 13 e carreira 14. Carreira 13, dois pontos baixos e um aumento. vezes três. E a carreira 14, 12 pontos baixos. Que é o total da carreira anterior, tá? Ok, fechamos a carreira 14. Agora vamos para a carreira 15 e 16. São três pontos baixos e um aumento até o final da carreira, ó. Três pontos baixos e um aumento até o final da carreira. Isso vai dar um total de 15 pontos. E aí depois a gente vai fazer a carreira 16 com esses 15 pontos que temos, fazendo só de ponto baixo, certo? OK, finalizamos a 16, agora vamos para a carreira 17 e 18. Quatro pontos altos e um aumento vezes 3, vai dar um total de 18 pontos, e a carreira 18 são 18 pontos baixos, tá? OK, agora nós vamos para a carreira 19, que são cinco pontos baixos e um aumento até o final da carreira, que vai dar um total de 21 pontos, e aí depois a gente vai fazer 21 pontos baixos na carreira 20. Certo? Então aqui a gente terminou a carreira de número 20. Agora as próximas carreiras 21 e 22. A carreira 21 6 pontos baixos e um aumento, vezes três, que vai dar um total de 24 pontos. E a carreira 22, fazer só ponto baixo, 24 pontos baixos, tá? E aqui a gente terminou a carreira 22 com 24 pontos, tá? Então, vamos para as duas próximas, carreira 23 e 24. A carreira 23 com sete pontos baixos e um aumento, vezes três... Um total de 27 pontos. E a, cadeira, a carreira 24 repete só ponto baixo. Então, vai ser 27 pontos baixos, tá bom? Agora, vamos pra carreira 25 e 26. A carreira 25 vão ser oito pontos baixos e um aumento, vezes três. O que dá um total de 30 pontos. E a carreira 26, 30 pontos baixos, que é só ponto baixo. Agora, aqui, na carreira 27, vai acontecer uma coisa diferente. Nas carreiras anteriores, a gente vem fazendo os aumentos e repetindo três vezes, tá? Agora, a gente vai mudar, a gente vai repetir seis vezes. Então, a gente vai fazer na carreira 27, quatro pontos baixos e um aumento vezes seis, e não vezes três, certo? Quatro pontos baixos e um aumento vezes seis, que dá um total de 36 pontos. E a carreira 28... 36 pontos baixos, tá? Então, a gente vai fazer um número de aumentos maior, né? A gente vai começar a aumentar um pouco mais esse chapéu para ele começar a abrir mais. A carreira de número 29 vai ser 5 pontos baixos e um aumento vezes 6. Fechando um total de 42 pontos. E a carreira 30 vai ser só ponto baixo, 42 pontos baixos. Fechamos aqui a carreira 30, agora a carreira 31, 6 pontos baixos e um aumento, vezes 6, e a carreira 32, 48 pontos baixos sem nenhum aumento. Ok, finalizamos a carreira 32. Na carreira 33, agora, vão ser 7 pontos baixos e um aumento, vezes 6, o que vai dar um total de 54 pontos, tá? Depois dessa carreira 33, que vai ter 54 pontos, vocês vão fazer da carreira 34 até a 37, só pontos baixos, só esses 54 pontos, tá? Então, carreira 33, 7 pontos baixos em um aumento vezes 6, carreiras 34, 35, 36 e 37, só pontos baixos, tá? Ok, finalizamos aqui a repetição, paramos na carreira 37. Agora, a gente vai fazer uma, duas carreiras com muitos aumentos, que é para vir para a aba do chapéu, tá? Então, na carreira de número 38, agora, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento, vezes 27 vezes. Um ponto baixo e um aumento até fechar toda a carreira, toda a volta. Vai ser um total de 81 pontos, tá? Então, ó, um ponto... E um aumento. E repete. Um ponto. E um aumento, tá? Até o final da carreira. É bastante aumento mesmo, porque é para a aba ficar bem abaloadinha, certo? Ok. Já começou a ficar pro ladinho, tá? Agora, a gente vai fazer mais uma carreira de aumentos, que é a carreira 38, com dois pontos baixos e um aumento por toda a volta. Vai repetir. Dois pontos baixos e um aumento. Dois pontos baixos e um aumento vezes 27, tá? Vai dar um total de 108 pontos. O que que a gente tem que cuidar aqui? Os pontos estão muito próximos uns dos outros, tá? Vou começar aqui pra ver, ó. Um, dois. Quando a gente faz um aumento aqui assim, ó. Vou fazer o um aumento aqui. Fiz o aumento. Como tem bastante ponto aqui, eu ainda fiz um aumento, às vezes, acontece na corrida de a gente pular um ponto, ó. Só que tem um ponto aqui, tá vendo? Então, só nessa carreira, cuidem pra não acontecer de pular esse pontinho que tá do lado aqui, depois que a gente faz um aumento, tá? Então, um... Dois... E um aumento. E repete até o final... Vai chegar num total de 108 pontos, ok, gente. Já deu bem o formatinho, ó. Tá vendo? Agora, a gente vai para as últimas carreiras: carreira 39 até a 43, só pontos baixos pra aumentar essa borda aqui, tá? Então, são 108 pontos cada carreira. Ok, pessoal. Ficou assim, certo? Fiz o mesmo arremate uh, invisível que eu fiz aqui, tá bom? Agora eu vou pegar o cordãozinho. Eu vou passar nessa agulha aqui pra ir mais rápido, mas poderia ser com a mão mesmo, tá? E eu vou colocar aqui, ó, um por cima e um por baixo. Pra ir tipo alinhavando, é sabe? Deixa eu deixar uma distância aqui. Ó. bem tranquilo aqui, certo? abre bem beleza agora vem a melhor parte Eu acho interessante uh, rechear agora, pra gente ver bem o formato que vai ficar pra fazer a colocação do cabelo e do chapéu, tá? Aperta bem. Não tem nada escapando. Ó, tá? Bem o, o, o formatinho. Aí, aqui, o que, que foi que eu fiz? Eu peguei palhazinha, essa palha que a gente compra, tipo, pra colocar em linha de páscoa, que eu paguei três reais, um saquinho pequenininho, e eu fui fazendo umas mexinhas, assim, ó, dobrando, ó, e aplicando com cola aqui. Várias, é o que a gente vai fazer agora, eu vou deixar solto, Tá? Vocês poderiam usar aquele fio, tipo fio de fio juta, sabe? Fio jute, mas eu não tinha aqui, então eu aproveitei esse daqui. Daria pra, também para costurar essa palha aqui, quem não quer usar cola, tá? Eu usei a cola, achei melhor. Usei a cola quente, porque eu acho que cola mais rápido. Testei usar essa cola de artesanato, que ela é boa, porém eu preciso ficar segurando. E aqui eu tô na palha, eu encosto os dedos, né? É diferente só do chapéu, que eu teria que deixar uma coisa aqui segurando, entendeu? Quando a gente cola algo plano, né? Como ele é com curva, eu achei a cola quente mais eficiente, mas vocês também podem costurar e costurar o chapéu também, não tem problema nenhum, tá? Então eu vou colocar as mechinhas aqui e vamos ver como é que fica, tem que ir procurando umas mexinhas mais compridinhas assim, eu tento juntar várias, porque eu deixo comprido e depois eu corto, tá, então vamos lá, então, reparem na, no tubo de cola quente, que é a minha cola quente velhinha de guerra, para pegar uns menorzinhos aqui e colocar na frente depois a gente corta também aqui, depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai cortando no chapéu, antes de, de colar, eu pego um fiapinho e passo as duas pontas Aqui, peraí que quebrou. Aqui, ó. Pra colocar lá por dentro, pra colocar uma palhinha pra sair na ponta. Ó. Aqui. Só pra dar um... Só pra dar um charminho. Aqui. Depois eu vou cortar, pra ficar uma... Uma ponta muito grande, tá? Tá? E aí, agora, eu vou passar cola em toda aqui a volta e vou colar direto na, na cabeça. Deixa eu ver qual é a parte de trás. Ó, não muito aqui na borda, tá? Eu vou colar bem rente, porque se precisar, eu coloco um pouquinho a mais ali. Então, eu preencho aqui. Lá pra dentro não tem problema se ficar cola, cola demais. E coloco aqui por cima. E aí, tem que apertar. Apertar e ficar segurando. Ó, e aqui vocês observam se ficou bem colado, se não pegou só na palha. Se quiser, pode dar mais uma passadinha pra pegar no... No fio mesmo, ó. E aperta. Também é aquilo que eu falei pra vocês, é uma opção. Pode costurar o chapéu, pode costurar também, tá? Eu optei por colar. E agora, a gente vai fazer o corte. Então, eu vou vir aqui pela frente, eu vou cortar ele curtinho. Só pra dar um detalhe. E vou cortar aqui nas laterais também. o blush, eu vou subir mais a câmera pra vocês enxergarem ele por inteiro ok então aqui vocês conseguem ver ele, com o tempo vocês vão mexendo um pouco mais no chapéu e a aba vai dando formato mais maleável pro blush normalmente eu uso blush de verdade, tá só que eu não tinha um blush alaranjado e eu queria um blush alaranjado, tá então eu vou pegar um pouquinho de um giz pastel e, deixa eu ver cadê minha faquinha aqui e vou dar uma raspadinha no giz aqui mas vocês podem usar o blush normal, tá? mas eu só tinha blush rosado e eu queria uma coisa bem marcante assim, bem laranjona mesmo, sabe? então eu vou vir com o pincel mesmo pincel de maquiagem e vou Colocando bem firminho, mesmo Vai apertando bem laranja, eu queria bem laranjinho. Hoje eu vou botar mais umas balinhas aqui. <risos> certo, gente? E aqui tá ele, ó. Eu vou pegar o anterior para vocês verem. Esse aqui veio com mais palha. Aqui, eu <risos> Diferença do, do ponto X e do ponto V. Esse aqui ficou um pouquinho maior. Claro que eu já abri, fechei esse saquinho várias vezes, né? Esse aqui tá novinho, né? Então tá aqui as belezuras. Olha as pontinhas. E eu espero que vocês tenham gostado. Doces ou travessuras? <risos>